que nas noites anteriores sentia uma presença e tinha a impressão de estar sendo observado sempre que apagava as luzes. Assim, ele descobriu que havia uma entidade alojada no armário. Ele parece estar tendo algum pesadelo. Acordou muito assustado, mas logo voltou a dormir. Pouco tempo depois, uma manifestação ainda mais perturbadora. Da paralisia do sono. Enquanto dirigia por uma estrada retornando da faculdade, o motorista captou algo muito assustador enquanto filmava o trajeto. Para muitos, passou desapercebido. Mas em câmera lenta, podemos ver um rosto branco e pálido como o de um cadáver no retrovisor esquerdo. Infelizmente é sim um fantasma. É triste saber que eles estão em todos os lugares e pode estar agora mesmo do seu lado. Em outro vídeo vemos algo ainda pior e que quase causou um terrível acidente. um fantasma se manifestou de tal forma que fez o motorista perder o controle. Um caso muito recorrente de avistamento de ovnis registrado por várias pessoas nos Estados Unidos. Há um tempo atrás isso era inimaginável, mas hoje, todos os dias, luzes misteriosas pairam no céu e em velocidade alta demais para se tratar de um drone. Detalhe, note que está acima das nuvens e pela distância pode concluir, mas muito grande de pelo menos 10 metros de comprimento. Será que são eles oh, whoa, whoa, whoa, whoa. what is that? It's like that tic -tac. what was that? like the UFO thing I mean, this looks like a Você pensa que já viu de tudo, este próximo caso fez meu coração acelerar, prepare o coração, nas imagens a cena de um documentário que não terminou bem. O cachorro simplesmente desapareceu do nada, parece que uma mão gigante como a de um lobisomem ou de um outro monstro o agarrou e o arrastou para o fundo da floresta. A lenda da Maria Sangrenta diz que se você invocá-la durante a madrugada no espelho do seu banheiro, uma porta do mundo espiritual se abre e ela se manifesta fisicamente, bem na sua frente ou espiritualmente no reflexo do espelho. Jamais brinque com o diabo! Pois o diabo não brinca de ser diabo. Já neste último caso, onde um menino invocou o espírito da Maria Sangrenta, o pior aconteceu. A suposta marinha sangrenta com seus longos cabelos negros cobrindo seu rosto desfigurado. Este vídeo foi gravado dentro de uma universidade do Japão. Lá no fundo, entre os alunos, vemos uma menina com um rosto assustador. <risos> seria a explicação para isso. Note que várias pessoas passam na sua frente, mas ela segue olhando fixamente em direção à câmera. Ele só percebeu o que captou enquanto revia as imagens. Ele ficou em estado de choque e mais tarde foi procurar a menina da filmagem e descobriu que ela tirou sua própria vida no dia seguinte na banheira de sua casa.